Filhos, together. Mais um review. Dessa vez, eu trouxe um modelo no qual eu nunca andei, inclusive. Essa aqui é a NC 750X. E do meu lado tá aqui o Alfredo, que conhece a moto na palma da mão. E eu quero bater um papo com ele, para ele me explicar. Porque essa moto aqui, ela teve uma alteração de tudo, praticamente. E aí a gente vai destrinchar ela para vocês. A primeira coisa, Alfredo, obrigado. E eu queria que você me explicasse um pouco esse... Crossover, né? O que, que seria isso? Qual que é o, o sentido dessa palavra nessa moto aqui? Bom, na verdade, Durval, essa moto inaugurou é, esse crossover para duas rodas. Hoje é muito comum você chamar o crossover de automóveis de SUV. Sim, então sim. podemos dizer que essa daqui é a moto que inaugurou a categoria SUV das para motos as duas, para as motos, para as duas rodas. Ela nasceu aqui no Brasil em 2012 como NC 700X e ela trouxe nesse NC, que significa New Concept, uhum. é um novo conceito que é o conceito X lá depois dos set... do 700 naquela época, agora depois dos 750 agora, que é o crossover. Então o crossover ele é um misto né, de, por exemplo, uma mecânica aparente de uma motocicleta naked, ah, as rodas liga leve, aro 17, de uma motocicleta street. Então ela tem esse misto entre naked street com Comforto. a posição e o conforto de uma trail. É. é simplesmente um mix de tudo, né? É um mix, exatamente. Então é, o, cara é... vai, o cara quer brincar na estrada, ele brinca. O cara quer conforto para viajar ao longo estradas, vai ter também. Certo. O cara quer um conforto para encaixar cara, o dia a dia, tem. Uhum. Aquela aparência agressiva de moto parruda, tem também. Exatamente. Entendi. Então, então aqui a gente tem uma motocicleta bastante versátil, ela trouxe muito ineditismo, não só nesse é, crossover, tá. mas também a primeira moto com um compartimento ou um porta capacetes. Isso eu lembro do modelo antigo, foi uma coisa que Isso. foi a primeira inovação dessa, desse Exato. modelo. E até então você só tinha scooter, né? Sim. Então foi a primeira Sim. moto até esse compartimento para você ter o... Aqui, você cabe aqui um capacete e ele veio crescendo, né? Depois ela virou 750 e agora ela tá com uma nova geração onde esse espaço aumentou ainda mais. Pô, então legal você tem 23 litros, você coloca um capacete fechado de qualquer tamanho aqui dentro. O seguinte, esse motor eu conheço ele um pouco, porque eu andei na XZV e a motorização ela é a mesma, é. certo? O que a gente tem aqui são algumas mudanças em relação a relação da moto, etc e tal, mas a gente teve um ganho bacana em relação ao modelo anterior, isso aí mais ou menos, o que, que, o que, que veio é, a ganhar isso? Bom, teve reformulação de motorização, tá. né? tanto na NC como na XADV. A XEDV ainda não temos no Brasil né? com essa reformulação, a ANC está chegando agora. Certo. É, lá fora, o, o foco principal foi atingir as emissões e de normas né? de emissões do Euro 5. E aqui no Brasil, leia-se Promote 5. Você vai começar a vigorar a partir do ano que vem, ela já está apta. Mas também teve o objetivo de trazer um, uma performance maior. Então, várias alterações, né? não na parte mecânica, não tão profundo na parte mecânica, mas tá. principalmente a respiração, com um aumento do volume da caixa do filtro de ar, um novo elemento do filtro de ar com maior captação, um remapeamento do sistema de injeção e ignição, e também um novo sistema de exaustão tanto na. Curva de saída né, do, do cabeçote, como também no duto que abriga os catalisadores. Então, os catalisadores, obviamente, com o objetivo de atender a norma Euro 5 para a moto 5, certo. mas que acabaram colaborando para uma contrapressão que melhorou o torque embaixo. Entendi. E com essa maior capacidade de aspiração, um remapeamento de injeção e alguns alívios de peso no motor, nós conseguimos arrancar mais, mais de 4 cavalos. De potência nesse motor. Do, do, do 750 antigo para esse 750. mais 4 cavalos. Caraca, então. 4.1 um, mais exatamente. Pode, pode falar que tem um, um ganho bacana e torque também? O Veio. torque foi bem pequeno, mas ele agora vem numa rotação maior. O motor ficou mais elástico. Então ele ganhou É que esse 500. motor ele, ele, é, ele é um pouco curto, né? É, ele. A base dele foi projetada para ser um 750 de autonomia. É um, que é aquele que você gira, anda com gira um RPM menos, já baixo, isso. gasta menos, Exato. mas tem o conforto, não vibra tanto. Não é difícil você fazer 30 km por litro. Tá? Com essa moto aqui. É, com uma 750. Imagina uma 750 que faz em torno de 30 km por litro. Tá. Então ela já era capaz de fazer isso. Continua com essa capacidade, só que agora com uma performance um pouco mais, digamos, é mais forte, né? um pouco mais de potência e elasticidade. Agora me fala uma coisa, por exemplo, eu estou com a mente na questão da, da XDV por causa do motor, tá? Uhum. E eu lembro que ela era bem curtinha, a parte de, de marchas, né? Uhum. Essa aqui continua curta, tem alguma mudança? Teve, tá? teve mudança na transmissão. Tá. Essa versão que nós estamos vendo aqui é a versão com transmissão convencional. Boa. Que já tinha na outra geração. Tá. A grande novidade é que nós vamos ter também a opção com transmissão igual a da XDV, que é a de dupla embreagem DCT, que é igual a da África Twin também nova. Isso, similar da África Twin. Tá, né? tá, tá. Uh, no caso da N.C. tanto na, nessa transmissão convencional como na DCT, uh, a gente teve um rescalonamento de marchas, aproveitando a maior elasticidade do motor, a maior potência. Nós encurtamos a primeira, a segunda e a terceira. Para quê? Para aquela saída rápida. Para tá? você ter mais agilidade. Legal, Nos legal. Urbanos, uso urbano, uso no dia a dia. E alongamos quarta, quinta e sexta. Para que você em viagem, com uma velocidade de cruzeiro, tenha um giro baixo para ter autonomia. E conforto também. E né? conforto, porque giro mais baixo você diminui, a vibração, diminui a vibração, né? Vibração, Se bem que esse motor na outra, eu não senti tanta vibração assim. Pelo contrário, é senti bem confortável. Uhum. Pô, legal. Então a gente tem três marchas curtas e três marchas mais uhum. longas aí. Isso aí é legal, dá uma diferença bacana. O mesmo escalonamento também para a versão com a transmissão DCT. Tá, então isso nas duas. É igual. Tá, perfeito. Agora me fala uma coisa, Alfredo. Chassi, a gente teve alteração aqui, alguma coisa? Novo, chassi novo, novo. zero. Chassi novo, justamente para ganhar esse espaço aqui na parte da frente, onde eu aumento o porta-capacete e aumento também a caixa do filtro de ar. Então, tá. esse chassi tem, embora ele seja um daimon, igual da geração anterior, mas ele tem um hum. novo desenho, que ajudou, inclusive, a posicionar o banco 3 centímetros mais baixo do que na geração anterior. Posso fazer um teste claro. aqui? Espera aí. Nossa, luxuoso, hein? 3 centímetros, o, carro, o pé inteiro, ó. É, isso também, oh, ah, as, aí... a, a recalibração, agora a suspensão dianteira e traseira com 120 milímetros de curso. Pô, ficou confortável mesmo, hein? Aí, então, aí sim, ó, tenho... filhão, 173, um, que agora que eu chapéu as costas no chão, perdi um centímetro, oh. ficou confortável. Ficou confortável, pô, bacana. E ele é meio. Ele, é meio, ele tem um trabalho de tríceps na frente. Porque ele usa o bloco do motor como parte da estrutura. Certo. Mas ele é que... tem ele abraça o motor, né? Como estrutura dupla. Sim, né? sim, sim, sim. É, o tipo, que eu, eu vi aqui ele está abraçando aqui. É, ele pega na, na, no motor, na parte dianteira do motor, no cabeçote, onde sustenta o sistema de arrefecimento, e aqui na parte de trás, é, no bloco do motor. Cara, show de bola, entendi. E aí a gente teve também um alívio de peso nesse chassi. Sim, sim. a moto no, no, no total perdeu 13 quilos. 13 quilos e ganhou 4 cavalos? Isso. Então a ficou. peso-potência melhorou bastante. Melhorou bastante. Ficou viu? bem ágil. Entendi, entendi. E aí, parte de estética mudou também bastante, né? Até farol aqui, carenagem. Design totalmente novo. Tudo novo, né? Isso. Deu, deu pra perceber. Ele já era LED aqui no, no, no DRL, nos baixos e nos altos. Agora ele também é DRL nos piscas. Tanto tá. na frente como atrás. E tem aquele esqueminha também de, meu, uma frenagem pá, ele acende, Isso, avisa. é o ESS. É o ESS. É, é um sistema que alerta a frenagem de emergência. Acima de 50 km por hora, você freou, desacelerou mais de 2,5 m por segundo quadrado, ele já pum, automaticamente liga os piscos. Ah, então em é 2,5 m por segundo quadrado mais rápido é, então, ele. 2,5 m por segundo quadrado é a desaceleração. Caraca, eu entendi. E ele tem o um pisca também que desliga automático? Não, esse é só o ESS. Aqui também ficou mais fácil de trabalhar com o filtro de ar, né? Isso, não precisa aqui. mais desmontar a carenagem. Que era um negócio que Mas tinha... Só você tirar a tampa vai aqui na frente Sim. e aí você já tem acesso à caixa do filtro de ar e ao elemento do filtro. E a bateria também foi reposicionada então? Foi, ela ficava aqui na frente e veio para a parte de trás, também acesso tirando essa tampa aqui. Putz, facinho, entendi. Pô, muito mais prático, né? Sim, ela... Agora e ficou... Né? combustível continua sendo aqui, tranquilo, Isso. certo? Uhum. Capacidade dela de combustível? 14,1 litro. Ca... Aqui. Ah, então tem uma boa autonomia até, né? Sim, é uma moto que pode fazer até uns 30 km por litro. Você tem aí uma autonomia de uns 400 km. Ah, Ué, é legal. Né? Dá, dá, dá pra você, dependendo do planejamento que você fizer de viagem, você tá tranquilo. E aí a gente tem um disco aqui de 310? 310. Wave. Isso. Legal. ABS, claro, dois pistões caliper de duas pistões. Um detalhe interessante desse disco, hum. você está vendo ele aí, é, é, o disco na sua peça forma um, um cilindro externo, Certo. o miolo não tem porque ele é preso né, no, no aro da roda, esse miolo é o freio traseiro disso para trás. O disco de trás é o miolo que sai daquela peça, Caraca, é a é... de produção. Do me... Do, de uma Mas, peça você peça, faz duas? Você pega a parte externa para o freio dianteiro e a parte interna para o freio traseiro. Car... Caraca, legal. E aí é um pistão só aqui. Aí é um pistão e o miolo 240mm. Putz, que tesão, meu. Pô, legal, legal. Aí a gente tem um, um sapatinho aqui de 12070 70 na dianteira. Na traseira, 160, 160. 60, então assim, tem um pneu bacana. Hum. Você consegue até colocar um pneu mais racing, se quiser dar uma brincada e ficar só no asfalto. E o painel também agora novo. novo é um LCD, tá. já era LCD, só que ele ganhou mais algumas funções. Você consegue visualizar a né, o, o carga da bateria, fica aqui na parte de baixo do painel. E tá. também você tem uh, os trips, né? trip A trip B, eles são independentes, você consegue marcar. Consumo instantâneo e consumo médio para o A e consegue marcar independentemente para o B. E agora eu quero mostrar a versão com o câmbio DCT isso. e uns kitutizinhos. Vamos ver. Lá. Boa. Se liga, Aqui essa aqui é a versão DCT, ou seja, já não temos a embreagem. E é aquela atuação né, de duas embreagens aqui embaixo. Não é Exato. isso? Eu até filmei lá o... O exemplo para a galera acompanhar. acompanhando enquanto você está uhum. falando aqui eu vou colocar a imagem do câmbio trocando tal Legal. que é aquele é como se sempre tivesse uma marcha na agulha né está sempre pronta né é, é, é um negócio uma é muito rápido muito preciso uhum. eu senti isso como eu falei na, na outra lá eu acredito que a, a pilotagem até fica mais prazerosa né ela fica mais menos cansativa sim pode assim. ser ela pode ficar mais divertida também é então eu, eu vou dar um outro exemplo aqui na África Twin, uhum. na volta por exemplo eu queria ter voltado com DCT porque você põe lá no live, ó, vai que vai. Ela tem entregas de níveis também, igual? Tem, tem. Fala um pouquinho disso aí. Bom, descrevendo um pouco né, do que é essa tecnologia, a Honda foi a pioneira ah. há um pouco mais de 10 anos. A gente trouxe para o Brasil a primeira moto com é, embre... dupla embreagem no mundo, uma vez que esse sistema é conhecido em carros super esporte. Então, esses carros premium, super esporte, carros de competição, é, usam essa tecnologia justamente pela rapidez de troca de marcha. Certo. E a Honda implantou essa tecnologia na VFR 1200F. Foi a ah, primeira geração pode crer. do DCT. Depois veio a segunda geração na Cross Tourer, E agora temos a terceira geração: tem Goldwing, tem na XADV, recentemente na Africa Twin, que você comentou. E agora o nosso line-up de INC está ganhando também a, a DCT. Como você falou, não tem alavanca de embreagem e também não tem o pedal de câmbio lá. É, pode crer. Não tem aqui o, pedal o acionamento a gente tem aqui a redução aí passando. Isso, esses dois gatilhos aqui você consegue subir marcha com o indicador esquerdo e descer marcha com o polegar, o polegar esquerdo. Prático. Isso aqui se você quiser fazer as trocas. Tá. tá. Por isso que não é uma transmissão automática, é uma transmissão automatizada onde você pode selecionar trocar as marchas manualmente ou deixar que o sistema faça automatizadamente, por isso que ele chama automatizado. No lugar dessa alavanca de embreagem, eu tenho duas embreagens, só que elas são acionadas eletronicamente por solenoides. Então, você está mostrando a imagem né, da, do sistema, você está vendo que esses solenoides, inclusive na, na animação, ele, a gente pintou ele de vermelho e azul. e azul. O vermelho é a embreagem acionada pelo solenoide que ativa as marchas ímpares. E o azul é o solenoide que ativa as marchas pares, ou seja, por isso que tem sempre uma marcha na agulha. Enquanto eu estou na primeira, eu estou usando um pacote de embreagem, aí a segunda é só desligar o pacote da primário de embreagem da vermelha e ligar o azul da segunda, que é, rapidamente um motor de passo que substitui o pedal de câmbio já desloca a engrenagem e faz o acoplamento da segunda. Cara, é fantástico. A terceira, o que, que é? Uma ímpar, né? Então é o mesmo jogo, você desliga a par, liga a ímpar e o, o, o motor de passo já, pum, encaixa a engrenagem é, da terceira. E assim Show por diante. Bola. Falando em embreagem, o modelo padrão, ela tem embreagem de assistida, né? Exatamente, também tem uma nova, um novo sistema de embreagem. Que a antiga não tinha. a antiga não tinha. Tá. Então, com o sistema é, assistido, você reduz em 20% o esforço do acionamento do manete. E com o deslizante, você, mesmo que faça reduções mais bruscas, você impede o travamento da roda. Sim, sim. E o, e o jeito que ela acopla também entrega potência é muito melhor. Sim, exatamente. É, a gente tem na corrida lá também, é bem, é bem interessante. Aqui não precisa do deslizamento, por quê? Porque como é um sistema eletrônico, ele a copla e desacopla com uma precisão, não tem aquela queimadinha de embreagem. Não tem essa, né? Não, é. e é quase que instantâneo né? a mudança de uma marcha para outra. Bacana. E esses acessórios aqui que vocês colocaram, é só na versão DCT, a gente consegue colocar tudo que está aqui, aqui em qualquer uma das duas? Qualquer né? uma das duas. Tá, né? aqui é, é mais para a gente ter uma, uma ideia do que, que a gente pode isso. fazer na moto, né? São oito itens que a gente vai ter disponível. Você não precisa comprar o um pacote inteiro, você pode comprar Boa. o item que te interessa. Entendi. Mas a gente vai ter à disposição é, um para-brisa maior, 7 centímetros mais alto. Né? Tá. A gente montou nessa porque como ela é uma DCT, Tá. A gente chama esse pacote de travel, então ela seria mais adequada para longas viagens, Sim. mas pode ser montado também. Não, e é mesmo. É o que eu te falei, na ficar Twin voltando daquele rolê, eu queria tá estar tá com menos redução possível de marcha e passada, porque é muito mais prático. Uhum. Outra coisa, Filhos, é que mesmo que esteja no automático, se você quiser reduzir a marcha, ela reduz. Ela então, aceita os comandos aqui, é, mesmo é, no modo D. É bem a, legal. Aliás, foi bom você lembrar, porque não é só o D que ela tem. O D é uma troca, digamos, mais racional para você economizar combustível e ter autonomia. Mas se você quer mais diversão, é, você tem mais outros três modos, D1, D2 e D3, que vão aumentando a esportividade. Na Africa Twin é S1, S2 S3. Aqui é D1, D2 D3. Então, o D1, o que, que ele faz? Ele alonga um pouquinho mais a troca se deixa subir o giro e a velocidade. Legal! E assim por diante. O D2 um pouco mais, o D3 um pouco mais. Ou seja, ele dá muita esportividade né? No, nessa transmissão do tipo DCT também. Bacana, bacana. Voltando e... para os acessórios, né? Boa. A gente falou do para-brisa mais alto. Tem esse mata-cachorro aqui, vamos dizer assim? Isso, né? tem... protetor de carenagem. Tá. Um outro acessório que milha. vai fixo no protetor de carenagem são os faróis emília milha. Fica bonito. Ou bem. Fog Light, né? Faróis de neblina. Show. Aí a gente tem aqui os três bauletos, né? Isso, os dois laterais. Para você tá. ter aqui Você o... teve que mudar isso aqui, né? Isso, para ter o top case, tem um outro acessório aqui. Uhum. Que ele você tem que tirar a alça do garupa. Tá, ele é um bagageiro que integra a alça do garupa e tem aqui o suporte pro top case. Entendi, bacana, bacana. É um top case de 38 litros. Vai, vai somando, né? Se você pegar aqui os 23 do porta-capacete, aqui os 38 e mais 20 de cada lá, Não, o cara tá feliz aqui. Você quer ter mais cara... do que um carro Não, popular mil, tem... né? É, o cara tá feliz aqui. É isso que eu tô falando. Bacana. Outro acessório que ela tem é o cavalete central. Boa. E, ah. tá aqui dentro, você tem também um conector USB do tipo C pra carregar celular. Nas duas, tanto na... Aqui é um acessório, mas que você pode usar... Agora, eu vou falar duas. uma coisa. Geralmente, quando a gente põe o DCT, ela fica mais pesada, né? Eu lembro da Fuxa T. É, a DCT ela tem 10 quilos a mais, né? Então, por exemplo, aquela tem 197, essa daqui tem 207. Claro que eu não tô considerando os acessórios. Sim, mas 207 ainda assim ela é... É mais leve que a geração anterior que pesava 210. <risos> Mesmo com o câmbio novo. Mesmo com o DCT. Cara, então assim, o projeto do motor realmente fez a diferença com o chassi e tudo. Exato. Né? Ficou bem uhum. mais... A ciclística certamente deve ter melhorado bastante dessa moto aqui. Bacana. Sim. Pô, Alfredo, acho que a gente passou por tudo aqui apresentou uhum. e, e até agradeço a sua apresentação, porque, filhos, essa aqui é, um, é uma novidade. Como eu falei, eu nunca andei nessa moto. Vai eu, se surpreender. Eu quero vida. ter o prazer de pilotar ela. Eu tenho uma lembrança do coração pela... ex É, e a, e a lembrança do DCT pela Africa Twin uhum. e a ex também. Mas eu acho que esse estilo aqui, ele deve ser muito prazeroso. E, inclusive, eu gostei da altura porque, cara, o que tem de cara abaixo, que quer uma moto que você consegue viajar com conforto, uhum. é impressionante. Uhum. Às vezes o cara vai achar uma opção bem bacana aqui. Então, Alfredo, obrigado pra caramba aí pela força na apresentação Entregado da isso. moto. E é isso, filhos. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a NC750X DCT, uma versão aí premium da mesma moto. E aguardo o próximo vídeo, né? Tio Guadinha, deixa um like, ativa o sino, se inscreve no canal se não é inscrito. E agora sim, obrigado.